Olá companheiros e companheiras, eu sou Lucinha, Secretária Nacional de Movimentos Populares e passo aqui para chamar atenção para essa mobilização belíssima que a gente está fazendo na área da formação. Com a seguinte pergunta, qual é a formação política que o nosso partido precisa para esse novo tempo e para continuar esse vínculo e esse afinco com a nossa base? Para isso, o Nova Primavera já começou e nós precisamos preparar a nossa conferência Paulo Freire. E para a gente chegar na conferência Paulo Freire, no final do ano, muito bem, muito bem mobilizados, a gente precisa se organizar nas nossas zonais, nos nossos municípios, debatendo o nosso partido, mas, sobretudo, qual é a formação política que a nossa militância, que esse nosso grande partido precisa para esse novo ciclo que a gente enfrentará, enfrentará na história. Vamos lá! Acesse, participe! Nova Primavera! Conferência Paulo Freire. Nova Primavera. O PT quem faz é você.